Pessoal, tudo bem com vocês? Já nós estamos começando mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje, gente, eu vou estar aqui para responder algumas perguntas que vocês mandaram. Não é umas perguntas, assim, totalmente para mim, mas se está aqui no canal eu vou responder, Que o canal é meu também, porque de vez em quando a gente precisa tirar, assim, um papo em dia, né? E são, gente, as perguntas do, do YouTube. Eu nunca tinha feito esse vídeo, mas hoje eu vou estar aqui fazendo esse vídeo... Aqui, a primeira vez. Eu já fiz uma vez responder, mas foi do Instagram, e teve pouca pergunta. Mas dessa vez eu vou estar respondendo as perguntas aqui do YouTube mesmo. Não sei como vai ficar o vídeo, mas espero que vocês gostem. O primeiro desastre que já aconteceu foi... foi eu, né? Gravei o início do vídeo, mas eu perdi o início do vídeo e apareci já de cabelo cortado, então... Vai ter alguma diferença aí depois da vinheta. Mas é assim mesmo, né, gente? Quando tudo dá certo, a gente até desconfia, né? Então, vamos começar esse vídeo, mas antes de eu começar esse vídeo... Se inscreva no canal, ajuda o canal a crescer, gente. Se vocês ajudarem o canal a crescer, tenho certeza que eu vou trazer mais vídeos como este. Se vocês gostar desse vídeo, vocês devem deixar um like pra mim. Assista até o final pra ver se vocês gostam. E compartilha esse vídeo, envie esse vídeo pra um cara de amigo seu aí. E vamos responder essas perguntas agora. Tô aqui com o telefone da minha mãe aqui, eu vou estar tá respondendo essas perguntas por ele. Eu ia escrever num caderno, mas eu falei, ah não, é melhor responder por telefone. Vamos pra primeira pergunta, gente. Kawan perguntou, oi, tudo bem? Tô muito bem, tô ótimo. eu tô bem porque eu tô gravando vídeo aqui pra vocês, então eu tô maravilhoso hoje. Katia Gonçalves perguntou, o que aconteceu, amigo? Não sei, gente, tá tudo bem. Leandro perguntou assim, quais são as suas expectativas para 2022? Estamos aqui na expectativa. Gente, as minhas expectativas tá, tá boa. Eu espero que esse ano aconteça muitas coisas boas na minha vida, como acontece também na vida de vocês. Se vocês querem, recebam aí. O Jusso Veloso perguntou, qual é seu Pix? Gente, é, minha, vocês acreditam que o aplicativo do banco bloqueou minha conta por um tempo? Eu não sei porquê, mas enquanto isso eu não vou estar tá recebendo nada. Então não adianta vocês enviar. Tem uns vídeos antigos que eu falo aí na descrição, mas não adianta enviar porque eu não vou receber nada. Vocês vão estar gastando dinheiro. Então quando eu tivesse uma conta mesmo, eu vou estar falando aqui pra vocês. Mas se quiserem dar dinheiro assim presente mesmo, eu tô aceitando. O Leandro perguntou, você faz que série? Gente, eu tô fazendo o primeiro ano do ensino médio. A Selma Silva perguntou, você terminou? Não, gente, eu ainda tô fazendo, eu acho que eu ainda vou fazer ainda até o terceiro ano. Se eu repetir de ano, eu faço EJA. Gilson Veloso perguntou, você está estudando Gaston Vale não, gente, eu tô estudando no... no... no Zinha Meira. Tô até esquecendo a escola que eu estudo, dá, dá uma coisa dessa pra vocês. Mas eu tô estudando no Zinha Meira. Tem no meio, tem mentira. É uma escola aqui mesmo. É a mais próxima da minha casa. Selma Silva perguntou... Sua colega te emprestou o lápis? Não, gente, minha mãe teve que comprar pra mim. Porque nada assim a gente tá achando emprestado mais. E nem dado. Ela teve que comprar o lápis pra mim. Alice FF Adventure. Olha o nome da pessoa, gente. Perguntou, onde você arrumou o lápis? Lá na venda ali, mais pra cima ali, sabe? Foi lá que eu arrumei. Arrumei não, comprei, que nada é arrumado hoje também não. Sirlene Amorim disse assim, lembro de tudo, será que eu tô velha? Ó, oh, quando a pessoa fica velha, ele costuma não lembrar as coisas. Mas acho que você tá muito nova ainda, porque você ainda tá lembrando as coisas. Ruim é quando a pessoa esquece tudo, né? E nos evangélico e pregação, perguntou assim, uai... Ontem tava com 11 curtidas, hoje só tá com 4. É a pessoa, né, que vai lá e ilude a gente e depois vai lá e tira o like, né? Então, gente, deixa o like aí. Porque tem gente que é assim, vai lá e deixa bastante like quando é no... Não, mas só que nem as pessoas costuma ser o YouTube. Vamos culpar o YouTube, é muito melhor. Gilson Veloso disse assim, Hoje, o celular S10 tá 3 mil reais. Você acredita? Lógico que eu acredito. Tem, celular até de 15 mil, 16 mil. Mas o que eu como mesmo, eu não passo assim, sei lá, de mil reais. Esse daqui meu foi mil e duzentos, mas é isso, tem um celular muito caro. Quem sabe se um dia eu tiver muito dinheiro eu compro um, um desses daí mais avançado, né? Mas por enquanto vamos ficar com esse Android aí. Alisson FF de novo, né? <risos> Você já teve algum cachorro antes de Mel? Lógico que já tive. eu já tive um cachorro que chamava Theo, eu já tive um cachorro que chamava Beethoven... Que e já tive um cachorro chamado Tucum, só que hoje só tá mel. E Gilson perguntou assim, aí é o parque de Bocaiúva? Não, gente, aqui é no, no quarto de casa mesmo. Tô brincando, gente, já tá falando do vídeo lá no parque? É sim, gente, é o parque de Bocaiúva. Mas agora, no momento, eu tô gravando aqui em casa mesmo. Catiana Santos perguntou, por que vocês não levaram o Juan com vocês também? Gente, é, não deu pra levar ele no dia, mas sei lá. Qualquer dia ele aparece nos vídeos. Kawan Senna falou assim, tu vai conseguir. Eu vou conseguir, gente, fazer ele gravar um vídeo aqui com nós. Então tenha fé que daqui a um dia ele aparece aí. Pedro Fernandes falou assim, vocês vai cair, criatura. Não, gente, nós vai gravar um vídeo, em nome de Jesus, nós não vai cair. Tomara, né? Pedro Fernandes falou assim, "Você tá doido mesmo. Ô, gente, eu tô achando, viu? Pelo nível das minhas respostas aqui no vídeo, vocês tá vendo como que eu tô bem de cabeça. Cauã Senna falou assim, vai fazer o que a gente combinou no Insta? Nem sei, gente, o que que tá falando. Mas se for, assim, de você me enviar uns dois mil reais na minha conta, tá bom, a gente vai fazer sim. Selma Silva falou sim. Você terminou? Sim, gente, eu vou acabar de terminar esse vídeo por aqui, porque as perguntas acabou. Tem pouquinha pergunta, mas se vocês quiserem parte 2, eu vou estar tá respondendo essas perguntas, é, tipo assim, perguntas as perguntas criativas mesmo, que eu vou estar tá respondendo em vídeo. Essas perguntas que eu tive que inventar. É umas perguntas assim, que eu queria responder? Não. Porque, tipo assim, às vezes faz muita gracinha, sabe? Mas espero que vocês gostem desse vídeo. Se vocês tiverem gostado, coloquem no... abaixo aí. Eu gostei. Espero que vocês gostem se divertido com esse vídeo. E, gente, até a próxima. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Ajuda o canal a crescer. Me siga no Instagram também. Porque eu tô postando muito um conteúdo lá esses dias. E tchau, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E até a próxima.